Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao evento Capacita MEI, uma parceria, uma co-realização do Sebrae de São Paulo com a TV TEM, uma importante parceira aí na orientação dos empreendedores. Estamos muito felizes de iniciar hoje esse evento, que vai durar durante toda a semana, de hoje até sexta-feira, das 17 às 19 horas, aqui no Facebook e no YouTube do Sebrae e para que você possa aprender o que é ser um meio empreendedor individual, para quem ainda não é um microempreendedor individual, para quem já tem uma empresa formalizada e precisa melhorar os resultados, tudo que você precisa saber para estar aí com a sua empresa em dia e funcionando bem, fique aqui com a gente durante toda a semana que vocês vão saber de todos os assuntos que possam te interessar. E eu gostaria muito de convidar para dar as boas-vindas ao evento de hoje, a este primeiro dia, o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE São Paulo, o senhor Tirso Meirelles. Boa tarde, tira. Olá, Marcele, como vai? Tudo bem? Quero aqui cumprimentar o nosso diretor Guilherme, que está conosco aqui, que tem nos ajudado muito, junto com o Ivan e com o Wilson, para que nós possamos fortalecer esse momento tão importante da pandemia. Quero aqui agradecer, sem dúvida nenhuma, essa parceria tão importante do mutirão da capacidade, de capacita MEI, que é junto com a IPTV Rio Preto, né? queria dizer o seguinte, a importância desse processo. Vocês, seguidores que estão junto conosco, nós temos aí as nossas analistas que vão conversar com você, mas, sem dúvida nenhuma, o mutirão de orientação é 100% online. Ele é fantástico, você participa das 5 horas às 7 horas da noite para que você possa estruturar seu meio, abrir seu meio e, além disso, para que você possa verificar a vocação própria tua para que você possa abrir seu meio. Então, o empreendedor pode abrir seu meio. Isso é importante. Então, a nossa luta hoje, o nosso objetivo maior de todo esse processo é levar a orientação a você para que nós possamos capacitá-lo. A capacitação é totalmente gratuita ao microempreendedor individual e ao empreendedorismo. E esse momento impulsiona, vocaciona essas pessoas que estão na região do interior do estado de São Paulo, como também na capital. É a inclusão produtiva que nós temos de trazer essa alternativa durante a pandemia, para que a gente possa efetivamente dar as condições de emprego e renda para a nossa sociedade, beneficiar a formalização, criar esse programa de empreenda que vai dar condições para que vocês possam ter um crédito orientado, para que vocês possam se adaptar, principalmente nesse processo, do novo. né? Nós chamamos de reshape, é um novo olhar, para que nós possamos aproveitar as oportunidades necessárias. Então, um novo momento, novas qualificações, hora de usar outras ferramentas e ganhar a musculatura necessária para melhorar o nosso empreendimento. Então, eu quero desejar aqui os parabéns para vocês que estão nos seguindo, para que vocês aproveitem, nós estamos com 1.200 colaboradores que estão trabalhando em home office do Sebrae. Qualquer dúvida, 0800-570-0800. E agradecer à TV Tem, com essa parceria com o Sebrae, que já é a segunda que nós temos feito com a TV Tem. E essa é uma parceria que deu certo. Parabéns a todos, sucesso. E tenho certeza que você mudará o seu pensamento e utilizará uma oportunidade melhor para que você possa vocacionar o que você tem dentro de você e empreender. Esse é o importante, é o passo mais importante que nós temos hoje, de nós darmos condições para o empreendedor e para o MEI, para fortalecê-lo nesse momento tão importante da nossa atividade. Muito agradecido a todos. Muito obrigada aí pelas palavras, presidente. Com certeza, quem está nos assistindo já entendeu a importância que o SEBRAE e a tem ao fazer esse evento, está dando aí para essa ajuda importante para o MEI, para quem vai retomar suas atividades, para quem vai iniciar um novo negócio, agora, no pós-pandemia. Então, fique com a gente até sexta-feira, que o conteúdo está imperdível. E também, para dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando conosco, convido o diretor administrativo de finanças do SEBRAE São Paulo, senhor Guilherme Campos. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Marcele. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando essa transmissão que vai para todo o Estado, mesmo para fora do Estado de São Paulo, é, agradecer a presença sempre estimuladora, sempre para frente do nosso presidente do Conselho, Tilson Meirelles, que sempre nos dá o caminho e nós vamos trilhando esse caminho. Um abraço para a Bete, um abraço para a Vanessa, a Beth de Sorocaba, a Vanessa de Jundiaí e a Rita, que está aí e vai falar com a gente, a nossa, nossa meia escolhida para estar conversando hoje. Eu fico muito feliz de poder estar participando desse, desse dessa live, dessa transmissão, que tem uma parceria com a TVTEM, onde na sua área de cobertura abrangem 10 escritórios regionais do SEBRAE, mais, mais de 350 cidades, é mais da metade do estado de São Paulo. E é muito importante poder aproveitar da TVTEM, sua área de abrangência, toda a sua influência na área de comunicação, e colocar tudo aquilo que o Sebrae pode fazer para você, empreendedor, para você, microempreendedor individual, aquele que transformou um sonho em negócio, aquele que está sofrendo, sofrendo muito, como todos nós. Não tem ninguém que não esteja sofrendo nesse momento, nesse momento de quarentena, Covid para cá, Covid para lá, abre, fecha, e todo mundo tendo que se adequar, e se preparando para uma retomada se preparando para uma retomada, que será que teremos um mundo diferente daquele mundo pré-quarentena. O SEBRAE está aí para ajudar todos os nossos consultores, todas as pessoas que trabalham no SEBRAE e têm por missão qualificar, informar e preparar você para a sua atividade enquanto uma pessoa que empreende, um homem de negócio, um homem, uma mulher de negócio, aqueles que efetivamente põem a mão na massa e transformam. Sonhos e realidade garantem o seu sustento, o sustento da sua família e fazem aquela economia andar para frente. Parabéns para você que é empreendedor. Você que está assistindo a essa, a essa vídeo, tenha certeza, você está ganhando. Está ganhando com informação, está ganhando com, com tudo aquilo que o Sebrae pode fornecer para você como capacitação para o seu negócio. É um prazer estar com vocês. Marcelo, bom trabalho. Muito obrigada, Guilherme. Com certeza quem está aqui conosco já está à frente, né? aprendendo um pouco mais, se informando um pouco mais. E antes da gente começar o primeiro dia de apresentações, queria muito agradecer essa importante parceira nossa nesse evento que a TV tem, sempre antenada, preocupada em levar informação para o empreendedor, nos ajudando a passar essas informações para o empreendedor, um serviço importante para que eles tenham com conhecimento, consigam cuidar bem do seu negócio. Oh, desculpa, a gente teve um problema técnico, não entrou aqui o vídeo, acho que vocês não conseguiram me escutar, estava agradecendo aqui ao diretor Guilherme Campos por essa oportunidade aí, desse evento, para que possamos estar dando muitas informações para vocês, empreendedores, e a TVTEM, que é uma importante parceira aí do SEBRAE já há muitos anos, nos ajudando a levar informação de qualidade, conteúdo, serviço para os empreendedores, e ela tem um recadinho aí para vocês, um vídeo sobre o nosso evento. Vamos ver. Olá, pessoal! Tudo bem? Boa tarde para vocês. Está todo mundo preparado para algumas horinhas de aprendizado, hein? Hã? Diz aí! Bem, eu estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês, em nome da TVTEM, em nome do SEBRAE. O Capacita MEI... Ele foi preparado com muito carinho para ajudar você que é MEI e precisa continuar prestando seus serviços, produzindo e vendendo, apesar dessa pandemia e de todas as suas consequências que a gente já sabe. Esse projeto também foi pensado para quem sonha em empreender, por vocação ou por pura necessidade mesmo. Aqui você também vai encontrar dicas e sugestões para estruturar o seu projeto, é isso mesmo! O time de especialistas do SEBRAE está conosco a semana toda abordando vários temas. Hoje eles vão falar sobre os principais motivos para você se tornar um MEI, um Microempreendedor Individual. Vão apresentar as vantagens, os benefícios, oportunidades para quem se formaliza e bater um papo com quem já se tornou um MEI e tem boas histórias para contar. Então, meus amigos, aproveitem e até amanhã quando falaremos da emissão de notas fiscais. Beijo no Marcão aqui, valeu! Muito bom, muito legal, muito obrigada, TVTEM, acreditar aí nesse projeto junto com a gente, dar essa possibilidade de levar muita informação para tantos empreendedores em todo o Estado, uma parceria realmente muito importante que a gente promete repetir sempre. E agora vamos dar início ao nosso primeiro dia, né? primeira primeira série de apresentações, que é a de hoje. Eu vou convidar a nossa colega Vanessa Alcântara, a Vanessa é analista do escritório de Jundiaí, e a Vanessa vai trazer um tema bem importante para a gente, a palestra Venda Mais MEI, as oportunidades com a formalização. Tudo bem, Vanessa? Consegue nos ouvir? Obrigada. Então vamos lá, pessoal. É, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí na live da tarde de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre Venda Mais MEI, as oportunidades da formalização. Então, antes de mais nada, me apresentar aí rapidamente, né, para que vocês possam me conhecer, eu sou analista de negócios aí do Sebrae, desde 2011, uh, atuo aí no atendimento Balcão do Escritório Regional de Jundiaí, então eu posso dizer para vocês aí que, desde que eu estou no Sebrae, nós temos aí a, a figura do microempreendedor individual, em que eu diariamente aí lido aí com questões do dia a dia de vocês. Então, no dia de hoje, eu vou trazer para vocês falar um pouquinho quais, quais serão os conteúdos. Então vou trazer para vocês um pouquinho das vantagens e benefícios da formalização, falar um pouquinho sobre a contabilidade do MEI, né? Vamos falar um pouco também sobre o acesso uh, ao crédito, sobre canais de divulgação e canais de venda e claro, né, o passo a passo para que vocês possam fazer aí uh, a abertura do MEI. Então como ponto de partida uh, o, empre... o microempreendedor individual, ele vai poder abrir a sua empresa através do portal do empreendedor.gov.br. Então, nós temos aí esse site que é o site oficial, né? Em que vocês conseguirão fazer aí a inscrito a inscrição aí gratuita, né? E todas as alterações uh, que vocês precisem fazer depois, seja uma, uma alteração de atividade, uma alteração de endereço. Então, vocês vão conseguir fazer de forma também online no portal do empreendedor. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens né, de vocês uh, se formalizarem como MEI. Então, primeiro, você se formalizou, você possui um CNPJ para você poder aí, atuar de forma legal. né? E a partir do momento que você tem um CNPJ, vocês vão poder aí, emitir a nota fiscal, tanto para empresas como também para o governo e assim participar de licitações. Então o MEI, ao se formalizar, né, obrigatoriamente ele vai ter que emitir essa nota fiscal para a empresa e para o governo, no caso, mas não tem a obrigatoriedade de emitir nota fiscal para o cliente pessoa física, somente se esse cliente solicitar. Além disso, pela abertura do MEI, vocês aí vão ter uma redução na carga tributária. Então o que, que vocês vão pagar ao se formalizar? Né? Então vocês vão contribuir... A para ter aí os benefícios uh, previdenciários, no valor de R$ 52,25. Quem for comércio ou indústria vai também contribuir com o ICMS no valor de R$ 1,00. Quem for o prestador de serviços vai pagar por o valor de 5 reais então o que que é importante pessoal uh, ter em mente que você se formalizou no portal do empreendedor todas as suas obrigações vocês vão cumprir através do site e aí vocês vão conseguir também imprimir o um boleto para vocês pagarem aí o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples. E aí eu vou dar uma dica para vocês, não percam amanhã. Amanhã a gente vai estar tá aí com o nosso colega, falando um pouquinho sobre também questões uh, previdenciárias e nota fiscal. E aí também, a partir do momento que você se formaliza, você vai ter aí segurança para desenvolver o seu negócio. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá? Então olha só, pessoal. Você se formalizou dentro do portal do empreendedor, e aí, um dos benefícios também é que dispensa o contador, né? dispensa a contabilidade formal. Então, vocês vão adotar somente o relatório mensal de vendas e serviços. Então, é um relatório uh, mensal, que é uma obrigação legal do MEI, em que vocês vão imprimir o formulário no site e preencher. Né? Vai ser simplificado porque vocês vão informar quanto que vocês venderam uh, todo mês. Além disso, auxilia o planejamento e a organização. Então, falo que vai permitir que vocês vocês tenham aí uma estrutura organizada, ou seja, que vocês saibam um pouquinho mais das finanças do seu negócio e tem também uma documentação simplificada, né, vocês fazem anualmente a entrega aí da declaração anual do MEI. Junto com isso, também é importante falar que a partir do momento que vocês se formalizam, né, vocês comprovam renda e com a comprovação dessa renda, vocês têm aí possibilidade tanto de financiamento quanto de acesso a crédito, a serviços bancários. Então, aqui nós temos o Banco do Povo, né? É, uh, o Banco do Povo, a gente traz aqui duas linhas de crédito para o MEI, com condições diferenciadas para os clientes Sebrae, participantes dos nossos programas Super MEI e Empreenda Rápido. Então, nós temos primeiro a linha Juro Zero Sebrae. Né? Então os clientes que se capacitarem aí pelo Sebrae São Paulo no programa Superman Empreenda Rápido vão poder aí solicitar essa linha de crédito que como ponto de partida o juro é zero e é uma linha de crédito de até aí 15 mil reais. Além disso, nós temos também a linha de crédito Empreenda Rápido. Então, aqui como ponto de partida, nós temos aqui um programa que oferece capacitação empreendedora, qualificação técnica, financiamento e microcrédito para o empreendedor melhorar sua competitividade e para a inclusão produtiva de pessoas desempregadas. Então, aqui nós temos uma linha de crédito de R$ 200 reais a R$ 21 mil, reais, né, com uma taxa de juros de 0,35 a 0,55 ao mês. O que, que é interessante, né? Para vocês buscarem essas linhas de créditos, vocês precisam participar de um programa do SEBRAE. Então eu trago para vocês aí na tela, né? nós temos o site do portal do programa Empreenda Rápido, que é o www.desenvolvimentoeconômico.sp.gov.br barra Empreenda Rápido. Então através desse portal, uh, vocês vão poder acessar, se inscrever nos cursos EAD disponíveis, e aí receber o certificado de conclusão para poder solicitar essa linha de crédito. Ou também vocês podem procurar o SEBRAE mais próximo de vocês e participar de alguma, alguma turma regional do nosso Empreenda Rápido. Então, não deixe de nos procurar. E aí, né, pessoal... Além de vocês terem também essa possibilidade do acesso ao crédito, é, a partir do momento que você se formaliza, você pode divulgar o seu negócio com tranquilidade. Então eu falo para vocês que no atendimento, no dia a dia, eu vejo muitos clientes uh, com a preocupação de divulgar um negócio informal, né, então a partir da formalização vocês vão ter segurança para desenvolver o negócio de vocês, né, e divulgar aí de forma tranquila, seja nos canais online ou nos canais offline então eu falo para vocês que nesse momento aí de, de pandemia né nós vimos aí o crescimento uh, da importância dos canais digitais para sustentabilidade dos negócios então eu falo para vocês divulguem né a divulgação é a alma do negócio é a comunicação com seu cliente com seu mercado para ele, ele saber o que para ele saber que vocês existem onde vocês estão o que vocês estão oferecendo então hoje nós temos aí diversos canais como as redes sociais então nós temos aí Facebook o Instagram que vocês podem usar aí para divulgar o negócio de vocês. Muitas pessoas acessam uh, esses canais. Além disso, nós temos também uh, o WhatsApp Business. Então, eu falo que o WhatsApp Business já permite, né, é, é, uma, é um, uma é uma é uma parte, né, é, é também um aplicativo do WhatsApp que permite com que você tenha a apresentação aí do seu negócio, né, que a pessoa possa encontrar o seu endereço, sua localização, o horário de funcionamento, que você possa se apresentar de forma profissional profissional. Então, usem essa ferramenta através do e-mail marketing, vocês podem se divulgar através de SMS e aplicativos de entrega, né? Os aplicativos que vocês uh, participarem uh, com o seu negócio vai fazer com que vocês também sejam um, um canal aí de divulgação. E a gente não pode esquecer, claro, que nem todo mundo nesse momento de pandemia está em casa. Então não deixem de usar aí uh, os canais offline. Então usem a fachada, né? usem faixas, banners, e aí eu falo para você nesse sentido procure informações, né, sobre as regras do seu município junto à prefeitura, mas não deixe de usar. Dá para vocês fazerem bastante uh, divulgação, né, e alcançar aí o seu cliente, como também através de cartazes e de panfletos. Deixem aí de usar a, as ferramentas de divulgação do seu negócio. E junto com isso também é importante falar que a partir aí da, da formalização do negócio, vocês também podem ampliar seus canais de venda. Né? então vender uh, online é uma das, das possibilidades aí que muitos empreendedores uh, viram como uma alternativa, né, tiveram que fechar as portas e conseguiram aí uh, continuar vendendo, então vocês podem, uh, através de uma loja virtual, uma loja online, né, é, o seu e-commerce fazer as suas vendas, como também aproveitar, Aí o Marketplace, então o Marketplace: o que, que é isso? É um shopping virtual, né? É um canal que auxilia que vocês apresentem seus produtos de forma mais fácil. Né, para o seu público te encontrar. Então, exatamente a sacada aqui é vocês colocarem seus produtos dentro de sites conhecidos pelo público, para vocês consolidarem aí a sua presença digital. E aí eu trouxe para vocês vários marketplaces aí na tela, vocês podem aí acompanhar. Então, nós temos o, o pertinho de casa, o ajude o um empreendedor, o salve os pequenos, compre dos pequenos. Então, são diversas uh, alternativas que vocês podem estar tá buscando para verificar como vender mais, né? como colocar seus produtos e serviços à disposição aí do mercado de vocês. E eu trouxe também uh, o Compre do Bairro, o Compre do Bairro é mais um site em parceria com o Sebrae, em que vocês conseguem encontrar ali uh, várias informações de gestão para o seu negócio. Então olha tudo que eu já fui trazendo para vocês, né? Então a abertura é gratuita através do online, do, através do site do portal do empreendedor. Vocês não precisam de contador para vocês fazer o pagamento aí da tributação. Vocês imprimem uh, dentro do portal do empreendedor de forma simples com a formalização, vocês também têm a possibilidade do acesso ao crédito e vocês podem ter tranquilidade, como eu falei, para divulgar o negócio de vocês, se colocarem no mercado e serem aí mais competitivos. E aí trouxe os canais de venda, né que são muito importantes. O WhatsApp Business também, ele tem uma, uma funcionalidade que vocês conseguem aí... Uh divulgar um catálogo de produtos e serviços de vocês, né? Então, é um catálogo para vocês apresentarem os produtos para caso que é, tenha aí o interesse já do cliente, você já consegue aí fazer a venda. E também falo um pouquinho, eu falo que o Televendas, né? Também é um canal uh, voltado para você vender. A gente fala que é para um cliente que busca, às vezes, um contato mais próximo, é para aquele cliente um pouco mais tradicional, mas é importante pensar que é, existem esses clientes, né, e que eu preciso me preparar aí para atendê-los, tirar todas as dúvidas, saber aí indicar quando eu estou no telefone, uh, vantagens e alternativas né, para esses clientes, para tudo que ele, ele tiver aí de dúvida. Então eu falo sempre que é importante fazer aí um atendimento personalizado. E aí aproveitem, na sexta-feira a gente vai ter a nossa quinta live, que vai trazer um pouquinho sobre exatamente sobre as vendas em canais digitais para o MEI. Então, pessoal, falamos aí desses benefícios, e aí o que, que é importante? Trazer para vocês como se formalizar, né? Então, eu vou trazer para vocês agora o passo a passo para a abertura do MEI. Então, quando vocês uh, acessarem o portal do empreendedor.gov.br, aqui uma observação é, importante é falar para vocês que existem vários sites fraudulentos, então, somente o site do portal do empreendedor.gov.br, é o site oficial, para a abertura do meio. Então, logo que vocês uh, abrirem, vocês vão encontrar, como está na tela, o portal e vocês vão clicar na opção formalize-se. Clicando na opção formalize-se, primeira coisa que vocês precisam saber é quais atividades uh, que, eu, que podem ser MEI. Será que a minha atividade pode ser MEI? Então, uh, no MEI vocês vão poder ter atividades de comércio, de indústria e serviços em geral. Quando vocês clicam no formalize-se, vocês vão encontrar aqui uh, o ícone, o que você precisa saber antes de se tornar um MEI. Então eu falo para vocês clicarem, porque aí vocês vão ter aqui a oportunidade de clicar para verificar o que, que o MEI pode fazer. Clicando nessa opção vai aparecer a lista de A a de todas as atividades para que vocês possam aí saber se a atividade de vocês está inserida uh, no perfil aí para ser empreendedor individual. Quando vocês forem... Uh, abrir né, uh, o meio o que, que vocês vão precisar ter de informações Então primeiro uh, o número de e o meio é importante falar que vocês podem aí ter até 15 atividades então vocês vão poder ter uma atividade principal e aí algumas atividades secundárias. Depois que você viu quais são as atividades, você verificou que a sua atividade é permitida para ser MEI, você vai voltar né, para a página, então lá tem a página inicial, clica no Formalize-se em amarelo, e depois na página vocês estão vendo aí com a flechinha a opção Formalize-se novamente. Quando vocês clicarem nessa opção... Né? Primeiro, se vocês uh, não tiverem cadastro, vocês vão clicar né, no contagov.br para fazer o seu cadastro. Caso vocês já tenham cadastro, vocês vão informar o seu CPF e vai clicar aí na opção avançar. Quando você acessar, né, na próxima página, vocês vão justamente informar qual que é a sua senha para vocês poderem entrar. Mas acontece muitas vezes, né, quando nós estamos lá no atendimento balcão, o cliente não lembra da senha, não sabe, então é só clicar na opção esqueci minha senha. Então quando vocês clicarem na opção esqueci minha senha, vocês vão encontrar aí quatro opções para continuar. A primeira opção é a validação facial no aplicativo, meu.gov.br. A segunda opção é através do Banco do Brasil. A terceira opção vai ser através dos dados previdenciários. E a última opção vai ser pelo Internet Banking. Aqui nós indicamos vocês clicarem uh, na opção dados previdenciários para vocês poderem aí continuar a abertura do MEI. Então, quando vocês clicarem nos dados previdenciários vocês vão precisar informar, né? flegar ali a opção não sou um robô e clicar em ir para o INSS. Quando vocês clicarem para ir para o INSS, vão abrir cinco perguntinhas. E são perguntas que eu falo para vocês, uh, do contexto de vocês, e são perguntas amplas, né? não são difíceis. Então, quando que foi sua última contratação? Vai perguntar o ano, por exemplo, da última contratação, se você já recebeu algum tipo de benefício. Então, são perguntas que você consegue responder. Quando a gente faz o atendimento balcão e faz a abertura lá... Uh, a gente não tem dificuldade nesse sentido. E aí depois que vocês uh, terminarem de responder essas cinco perguntas, né, vai abrir a, a página para que vocês possam recuperar a conta e informar a nova senha. Então vocês vão acessar aí essa página, informar uma nova senha, repetir essa nova senha para poder continuar. O que, que eu sempre falo na hora da abertura da empresa? Quando a gente se depara pela primeira vez com algo novo, parece complicado, parece muita informação, mas se a gente vai fazendo passo a passo, devagarinho, vocês vão ver que vocês conseguem, tá bom? E, claro, se vocês tiverem dificuldades, quando estiverem fazendo sozinhos em casa, procurem, né? Como o Tirso, nosso presidente, falou, nós estamos aí em home office, à disposição, trazendo todo esse conteúdo também para vocês. Então vocês vão clicar e vão uh, gerar aí uma nova senha. Gerando essa nova senha, né, vocês vão fazer o quê? Vão voltar para todo o passo a passo para informar essa senha. Então clica no formalize-se na primeira vez, entrou na segunda página novamente no formalize-se e aí vocês vão informar o CPF e avançar para poder informar a senha que vocês uh, criaram. Quando vocês uh, informam essa senha e clicam na opção entrar, vai aparecer para vocês aquelas imagens de verificação, sabe? Que você precisa uh, indicar quais são as imagens que, que está pedindo. Então, aqui está, selecione todas as imagens que tem o um ônibus. Então, vocês vão clicar e aí vocês vão conseguir continuar aí o acesso para finalizar a abertura do meio. Então, em seguida vocês vão cair nessa página essa é uma página que pede a confirmação de contato então vocês vão informar aí o e-mail e clicar na opção enviar código quando vocês clicarem na opção enviar código o que que vocês vão precisar fazer acessar o e-mail de vocês vocês vão receber esse código no e-mail para que vocês possam informar esse código e clicar no validar código Aí sim, quando vocês fizerem isso, vocês vão cair numa página, que é a página da autorização de uso de dados cadastrais. Então aqui vocês autorizam né, que esse serviço online usem informações pessoais do seu cadastro, como seu RG, seu nome e sua foto, o endereço né, de e-mail, então os dados da empresa aí que você já tem. Então, na hora que você der essa opção uh, autorizar, você vai para a próxima página. Pode acontecer muitos de vocês não estarem com uh, o cadastro de vocês atualizado. Então, nesse caso, apareceu aqui, seu número de celular não está validado por favor, realize a validação do seu celular no gov.br. Então, a gente, eu sempre digo assim, que o site, ele vai te mostrando e vai te... Então, no caso de você não conseguir aí, uh, continuar, você vai precisar exatamente isso, alterar, né? fazer aí, uh, confirmar os seus dados, e aí na hora que você confirmar os seus dados, você novamente vai voltar na página para autorizar o uso dos seus dados cadastrais. Quando você voltar para essa página e der a sua autorização, na próxima página vai entrar aqui, né? primeiro essa figura que está abaixo, que tem várias opções para você clicar, vocês vão clicar na opção Abra Sua Empresa MEI. Então, clicando na opção Abra Sua Empresa MEI, em seguida vai aparecer para você clicar no inscreva-se. É bem o passo a passo que eu estou passando aqui para vocês. Quando você uh, colocar, clicar no inscreva-se, aí sim a primeira informação para a abertura do meio. No caso de quem uh, entrega o Imposto de Renda Pessoa Física, vai ser solicitado o número do recibo né, do Imposto de Renda Pessoa Física. E aí vocês vão informar e continuar, mas caso você não, não entregue o imposto de renda, vai ser solicitado nessa página o seu título de eleitor. Então, na hora que você colocar aí o título de eleitor, você vai conseguir continuar. Agora sim, né, depois de todo esse passo a passo, que vocês vão conseguir acessar a primeira página para vocês começarem a fazer a abertura do MEI. Então, na hora que vocês, na parte superior, primeiro aqui da tela, vai aparecer aí os dados não digitáveis, né? Que foi aquela situação que vocês autorizaram aí o uso dos seus dados pessoais. Então, no cadastro, eles já têm todas essas informações. Então, vai aparecer aqui o seu CPF, data de nascimento, o seu nome, a sua nacionalidade, o sexo e o nome da sua mãe. Depois disso, você entra, finalmente, vamos dizer aí, na página para você começar a incluir aí alguns dados. Então, primeiro você vai informar o seu RG, vai informar o órgão emissor, vai dizer aí qual é o seu estado, vai informar um telefone aí para contato. Vai informar tanto o e-mail quanto o nome fantasia é optativo, então eu falo que tudo que tem o asterisco vocês são obrigatórios a preencher, o e-mail e o nome fantasia não tem. E aí informar também o capital social, ok? Aí quando a gente fala um pouquinho às vezes de nome fantasia... O que é esse nome fantasia, né? Então, a escolha do nome fantasia é um passo importante para quem está abrindo aí o seu negócio, né? É uma decisão que deve ser tomada com base em aspectos que despertam no público-alvo a curiosidade de conhecer a empresa e adquirir o produto ou o serviço oferecido por ela. Então, vocês vão colocar aí o nome fantasia alinhado ao posicionamento de mercado e a identidade visual né, que isso vai contribuir aí também para a sobrevivência do seu negócio. Então, normalmente, coloca o né, um nome, às vezes você é, é, se remete a, ao segmento né, da sua atuação, qual é o tipo do seu negócio, para que vocês possam aí pensar na forma que vocês querem que o cliente lembre de vocês. Então, esse é o nome fantasia. Além disso, vocês têm que informar, como eu mostrei para vocês, uh, o capital social. Então, quem está enquadrado como MEI deve definir aí um valor mínimo de capital eh, social que seja suficiente para vocês começarem a pagar as despesas até a geração aí de uma receita própria para vocês cobrirem aí os custos iniciais, ok? Tendo preenchido esses dados iniciais, vocês vão aí para a parte uh, das atividades. Então, primeiro vocês vão incluir. A atividade principal tá então uh, vocês estão vendo ali a flechinha. Vocês vão ter a opção para incluir a atividade principal e ela depois vai aparecer o seu código, o CNAI, que é o Código Nacional da Atividade Econômica. Todas as empresas têm esse código com a sua descrição. Então, quando vocês incluem a atividade principal, já vai aparecer, né? Na próxima tela, o CNAI, né? E a descrição do seu da sua atividade. Depois disso, você tem a possibilidade também de incluir, como eu comentei, uma atividade aí secundária ou mais, porque vocês podem ter no máximo aí de 15 atividades. Então, dentro ali da, do primeiro, da do primeira forma, vocês vão ter do lado de esquerdo, né, a flechinha, vocês vão poder escolher, né, qual que é a, a, a atividade secundária, e aí vocês vão clicar na opção inserir. Quando vocês clicarem nessa opção inserir, em seguida já vai aparecer para vocês a atividade inserida do lado direito aí da tela de vocês e também com esse código KINAI e o descritivo aí da atividade de vocês. Ok? Ok? Depois de vocês incluírem uh, as atividades principal e as secundárias, vocês vão para a parte de informar, né, qual vai ser a sua forma de atuação então vocês têm aí várias possibilidades, então tem como vocês atuarem através de um estabelecimento fixo, que é o momento em que vocês têm que solicitar aí para a Prefeitura um alvará, Né? através da internet vocês podem estar atuando, né? em local fixo fora da loja, através dos correios, vão pensar aí de repente um, no e-commerce também, o porta-a-porta, -porta, televendas, então vocês vão indicar a forma de atuação, e aqui é muito importante verificar junto com a prefeitura, né, regularizações que vocês precisam cumprir para atuar dentro do município. E aí vocês também vão uh, incluir, um incluir o endereço comercial. Para incluir o endereço comercial... É quando vocês informam o CEP, uh, o próprio site já preenche o seu endereço. E aí vocês precisam incluir o número né, do local. E também, no caso de vocês terem aí um complemento, vocês vão clicar, que está aparecendo na tela para vocês, no complemento, no quadradinho ali azul com três pontinhos, porque vai abrir uma próxima tela que eu já vou mostrar para vocês. E vocês também têm a possibilidade aí de. Uh, mostrar colocar se vocês quiserem um ponto de referência Esse é o optativo Então olha só se vocês forem incluir algum tipo de complemento vocês clicam se vocês forem escrever diretamente aqui na tela vocês não conseguem incluir esse complemento tá pessoal então vocês precisam clicar mesmo nessa nesses três pontinhos, que vai abrir para vocês, para vocês uh, indicarem qual é o tipo de complemento, né? Então, por exemplo, se for uma casa, uh, um bloco, um apartamento, fundos, então tem todas as opções, e aí vocês vão também colocar a numeração correspondente e clicar na opção OK. E aí vocês conseguem uh, incluir o um endereço comercial, depois disso, vem para vocês incluírem aí o seu endereço residencial. Então, se o endereço residencial for o mesmo que o comercial, já tem a possibilidade de vocês flegarem, clicarem ali na opção endereço residencial igual ao endereço comercial. Agora, caso não seja igual, vocês vão fazer aí também uh, a mesma coisa que fizeram para incluir endereço comercial. Quem é informar o CEP, que aí já vai trazer o endereço, né, indicar qual é o número e caso tenha algum complemento, clicar nos três pontinhos no azul para que vocês possam dizer qual que é o complemento. Finalizando né, a, a inclusão do endereço comercial e do endereço residencial, vocês vão precisar o quê? Fazer a seleção aí, vocês vão selecionar, clicar em três declarações. Então, na primeira é uma declaração de desimpedimento, em que você declara ser capaz, então ser maior daí, de 18 anos, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro aí, de empresário, então você clica nessa opção. A segunda declaração é a declaração de opção pelo Simples Nacional né, e o termo de responsabilidade, ciência e responsabilidade com efeito de alvará, de licença e funcionamento provisório. Então aqui pessoal, está é, dizendo aqui, ó, declaro que opto pelo simples nacional e pelo CIMEI e não incorro em qualquer situação impeditiva a essas opções. E aqui tem o termo de ciência e responsabilidade com efeito de alvará de licença e funcionamento provisório. Então você declara que conhece e atende os requisitos legais exigidos pelo Estado e Prefeitura do município para a emissão do alvará de licença e funcionamento, compreendidos aí os aspectos, tanto sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrição aí ao uso de espaço público. Então aqui, pessoal, é importante dizer para vocês que no caso das atividades consideradas de baixo risco, o MEI deverá obter aí um, um alvará de funcionamento definitivo, porém, assim que ele fizer a sua abertura, ele pode já iniciar as suas atividades e solicitar aí esse alvará definitivo nos próximos 180 dias. Já nos casos considerados, né, nas atividades de alto risco, o MEI não vai poder iniciar suas atividades, devendo primeiro aí obter o seu alvará e suas licenças exigidas. E aí, pessoal, né, cada órgão responsável dentro do município pelas licenças vão ter aí, vão instituir a classificação do risco. E. Uh, a última declaração é a declaração do enquadramento, né? que você declara estar ciente, que você se enquadra aí dentro da condição de microempresa. E aí fazendo, é, clicando nessas três opções, né? Você vai dar o continuar e com o continuar vai abrir uma tela para conferência dos dados. Então vocês vão conferir tudo que vocês digitaram. Isso é muito importante. A gente digita às vezes alguma informação errada. Então confiram o RG, o órgão emissor, os seus contatos, né? O e-mail, o nome fantasia que você escolheu, o que você pode colocar depois, aquilo que não tem o um asterístico, né? Uh, o capital social, o endereço comercial, e aí finalizar verificando também o endereço residencial e se as ocupações que vocês selecionaram são todas as ocupações estão corretas, né? Logo depois tem a opção, caso vocês verifiquem que alguma coisa foi errada, vocês podem corrigir, então você clica na opção corrigir, corrija aí a informação que, que foi digitada de forma equivocada e aí volta para finalizar novamente. Vai aparecer, né, tudo isso é a mesma página, vai aparecer aí todos os dados uh, que você não digitou e se tudo estiver ok, vocês vão clicar aí na opção confirmar. E quando vocês clicam na opção confirmar, aí sim, vocês estão abrindo uh, o seu meio, vocês finalizam aí todo o passo a passo para que vocês tenham o CNPJ de vocês. Aqui eu fiz né, esse passo a passo alguns dias atrás né, então eu não finalizei para não, então não vai aparecer agora qual que seria o próximo a próxima tela do certificado do MEI, mas em seguida quando você finaliza, já abre o seu certificado do MEI que você pode imprimir e esse certificado do MEI né? vocês também conseguem acessar pela página inicial do Portal do Empreendedor. Então, dentro do portaldoempreendedor.gov.br, vocês vão clicar aí na opção serviços e na opção serviços vocês vão conseguir aí clicar no emita seu comprovante do MEI e depois na página ao lado vai aparecer clicar em comprovante do MEI e aí vocês vão informar o seu CPF, a sua que sempre pede, e aí vocês vão conseguir finalmente ter aí o seu certificado da condição de microempreendedor individual, que na página aparece a opção de vocês fazerem aí o download e aí aparecer para vocês o, o certificado. Tá? Então eu trouxe o passo a passo para que vocês possam uh, conhecer através do Portal do Empreendedor, não é um bicho de sete cabeças, eu sempre digo, como eu falei, né? às vezes a gente não consegue finalizar até mesmo, porque a gente não olha direito, então se a gente ir acompanhando devagarinho, passo a passo... Clica lá nos três pontinhos, tem que colocar o CEP. Então, se vocês fizerem com calma, vocês vão conseguir finalizar. E caso, claro, vocês tenham dificuldade, estamos aí, o Sebrae, à disposição, em home office, vocês podem entrar em contato aí com os analistas com quem já costuma aí atendê-los, para que possa te acompanhar nesse passo a passo para vocês conseguirem aí finalizar essa abertura, ok? Então eu falo para vocês que a partir do momento que vocês formalizam o negócio, vocês têm aí uh, diversos benefícios para aproveitar desse CNPJ, né? E aí vocês têm a oportunidade de crescer, e como eu falei, usar e abusar de todos os canais de divulgação desse negócio, né? E aproveitar nesse momento, eu falo que esse momento de pandemia ele, ele, ele trouxe muitas oportunidades e foi a digitalização, né? Então usem também os canais digitais para que vocês possam vender muito mais, porque vocês podem emitir nota fiscal, né? Vocês agora estão aí formalizados, regularizados e tem aí uh, a possibilidade de atuar diante de todo o mercado. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, uh, quero agradecer né, e abrir para a Marcele, uh, caso tenha aí alguma dúvida, alguma pergunta que o, vocês queiram fazer. Nossa, Vanessa, parabéns, super obrigada aí pela essa aula que você nos deu aí sobre a formalização, muito obrigada mesmo, não sei se todo mundo já consegue me ouvir, porque tem um monte de pergunta. tá Vanessa? Eu vou não dar uma filtrada é. aqui, mas tem muita gente fazendo um monte de pergunta. mas antes de eu fazer a pergunta, teve um momento, teve um probleminha técnico, o seu som falhou, aí a gente não quis pedir para você voltar, deixou você seguir, mas eu queria que você voltasse lá no slide, não precisa voltar no slide, tá? Mas só na informação sobre as atividades permitidas, porque nesse ah. momento, quando você estava falando é, de olhar as atividades permitidas, o seu áudio falhou, se você puder repetir isso para a gente, por favor? Claro. Então, assim, na hora que vocês forem se formalizar como MEI, né, o Portal do Empreendedor, vocês vão encontrar mais de 500 atividades. Então, nós temos atividades de comércio, de indústria e de serviços. Só que é isso, importante Vanessa, você... Vanessa, desculpa, eu só vou te pedir para você é, tirar a tela, que você continua compartilhando, senão não entra a nossa imagem. Claro, vamos lá. Vou tirar a tela. É isso aí, gente. É ao vivo então, aí. A gente vai consertando aí no meio do caminho. Muito bom. Então, Sem você problema. pode seguir, por favor. Obrigada. Então, uh, claro, vamos lá. Então, são atividades de comércio, indústria e serviços. E aí, dentro do portal do empreendedor, vocês conseguem acessar, quando vocês clicam no formalize-se, vocês têm um ícone... Tudo o que você precisa saber para ser um MEI. E aí, dentro dessa página, vocês vão encontrar a lista de atividades, né? Vocês vão poder clicar e ver se a sua atividade ela está inserida, né? Como perfil MEI para vocês poderem aí se formalizar. Muito bem. Então, agora eu vou fazer algumas perguntas, tá? Bastante gente é, perguntou eu acho que você falou bem no final, se posso abrir um meio no endereço de casa. Acho que vale você voltar a falar sobre isso, porque muitas pessoas fizeram essa pergunta. Legal. Então vamos lá, pessoal. Uh, Para você abrir qualquer tipo de empresa, você vai precisar regularizar isso na prefeitura. E isso é municipal. Então você pode, né? Tem existe a possibilidade de você abrir dentro da sua residência, mas é importante antes verificar na prefeitura local aí a possibilidade no seu município. E a Nayara Moraes perguntou e a pergunta de, de alguns também. Como alterar o capital social depois do MEI aberto? Abrir com o nome, quer alterar, como que faz? Legal. Então, sabe agora no finalzinho que eu mostrei para vocês, pessoal, que uh, vocês conseguem também uh, emitir o certificado do MEI na opção serviços? Naquela opção serviços, vocês também vão ter a opção para alterar os dados cadastrais. Então, vocês vão conseguir acessar o alterar os dados cadastrais e aí alterar não só o capital social, mas qualquer informação que venha mudar, né? Então, caso vocês é, mudem de endereço da empresa, mudem algum contato, então vocês vão poder fazer essas alterações de forma gratuita e online no portal do empreendedor. Ah, outra pergunta também com relação é, a nota fiscal. Como faz para emitir a nota fiscal? E, e eu sei que tem muita é, dúvida, né? Se o valor da compra muda o valor, que, a taxa que paga, como é que funciona a questão da nota fiscal? Então vamos lá. Relacionado primeira nota fiscal, nota fiscal de serviços é com a prefeitura, porque você contribui com o ISS, que é o Imposto Municipal. Nota fiscal para comércio e indústrias, vocês vão precisar acessar a Secretaria da Fazenda Estu Estadual para poder emitir essa nota. Aí fica a dica. Amanhã a gente vai ter um colega falando tudo sobre nota fiscal para trazer aí maiores detalhes. E aí a importância que a, a Marcele estava comentando é que quando você emite essa nota fiscal, nessa nota fiscal vocês não terão uma tributação em cima dessa nota, porque vocês vão pagar aquele valor fixo mensal que eu falei inicialmente, que é o valor do seu INSS de R$ 52,25, comércio e indústria R$ 1,00 de ICMS e o prestador de serviço R$ 5,00 de ISS. É isso, Vanessa, super obrigada, vou agradecer muito a sua presença, é, aqui a sua explanação, muita gente perguntando onde que eu busco informações, né? até sexta-feira aqui nessa live, cada dia um especialista para tirar essas dúvidas, vocês vão reparar que aí no chat, enquanto a gente está conversando, tem gente não foram respondidos aqui pelo palestrante, no chat a gente responde também. E para todo mundo que também está nos vendo, 0800 570 0800, você consegue também tirar todas essas dúvidas e também agendar uma consultoria com o nosso time aí que está espalhado em todo o estado de plantão para atender você. Vanessa, muito obrigada. Vou me despedir de, despedindo agora de você para convidar mais duas, duas convidadas aqui que vai fazer um bate-papo com a gente aqui na sequência, que é a Beth... Proença, nossa analista lá do escritório de Sorocaba, e a Rita de Cássia. Chegou aquele momento que todo mundo também está esperando, que é a live de inspiração, quando uh, a gente bate um papo para saber como é que foi a vida de uma empreendedora, uma MEI que já, já está atuando, que já está vendendo. E aí eu estou vendo que tem bastante gente fazendo muitas perguntas, eu vou aproveitar usar a Beth aqui na nossa conversa, viu Beth, para também tirar algumas dúvidas que porventura a gente não falar no bate-papo, Vou pedir para a Rita e para a Beth aí abrir o áudio que vocês estão com o áudio fechado. Ok, me ouve. Eu tô te ouvindo bem. O pessoal vai dizendo aí para a gente, tá? Quem está assistindo está tudo ok? Se vocês estão conseguindo ver a Beth? Se vocês estão conseguindo ver a Rita, a Rita ainda está com o áudio fechado aqui para mim. Tudo bem, Rita? Vê se você consegue tirar o fone está fechado? No mute. Tá me ouvindo? Ai, ah, sim. agora sim, Rita, estou te ouvindo <risos> Vou repetir o zero, a Regina Célia está pedindo para eu repetir o 0800 0800 570 0800 Estou pedindo para o pessoal do chat escrever aqui o nosso telefone Para que cada um possa continuar tirando suas dúvidas 0800 570 0800 Deixa eu ver agora se está todo mundo vendo a gente Tudo bem, Rita? Tudo bem, Estão Seja me muito bem-vinda, eu estou te ouvindo bem Rita de Cássia, ela tem um salão de beleza no bairro Retiro São João, em Sorocaba, não é isso, Rita? Isso, isso mesmo. E, e ela é atendida lá para o nosso escritório de Sorocaba e, e também pela Beth, que é uma analista, uma das especialistas do nosso escritório, que já conhece a história da, da Rita, vai poder falar um pouquinho com ela, com a gente, sobre o tema. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rita, como é que foi esse primeiro passo aí, na sua formalização, quando que você decidiu ser, você já era né, profissional de Salão de Beleza antes, já tinha esse espaço, quando que foi o momento e por que que você decidiu formalizar a sua empresa como MEI? Então, é, eu tenho uma cliente que ela trabalha no Sebrae e, e ela me falou, ela disse, Rita, por que você não formaliza, né? E não se torna um MEI? Aí eu disse, bom, eu fui pesquisar um pouquinho e confiando nela, eu achei assim, vai ser agora. Então, já faz 10 anos que eu estou como MEI. E, e foi uma oportunidade muito grande para mim, porque é, abriram portas para mim, para o meu empreendimento. Muito bem. É, Rita, aguenta só um pouquinho, porque eu acho que a gente não conseguiu colocar todo mundo no ar. Pessoal, vai, vai nos sinalizando aí se vocês conseguem ver a Rita, se vocês conseguem ver a Beck porque está todo mundo aqui dizendo que só está só tá me enxergando, só estou vendo a Marcele. Não, por favor, o show é da Rita e da Beth. <risos> me avise se vocês estão conseguindo vê-las, que elas Oje. estão aqui lindas e preparadas para falar com vocês. É, agora sim, Ana Luísa, obrigada, agora sim, agora estamos todas sendo vistas, muito bom. É, Beth, a Rita estava contando aí como é que iniciou o passo, né? e a é cliente... Você conhece essa cliente dela que deu a. Por um a bica, acaso, né? por um acaso, por um acaso sou eu. Por acaso, era você. Fala aí para gente como é que foi esse momento. Então, a Rita, ela, ela começou com muita garra, é uma empreendedora, eu posso confirmar para vocês que realmente é uma empreendedora como muitas como muitas que nós encontramos, como muitos que nós encontramos aí no mercado e que estão à busca de um local, de um, de um local dentro do mercado. E a Rita, ela fazia o seu trabalho, começou lá pequenininha e tal, e a gente dando uma força, e aí começamos a conversar sobre a formalização. Eu me lembro de uma conversa em que ela, ela tinha um pouco medo de empresariar. Ah, mas será que você é uma, uma empresa, uma empresária, né, tal? E aí nós fomos conversando. E sabe o que aconteceu, Marcelle? A Rita, quando ela se formalizou, ela floresceu. Uhum. A Rita, ela, ela a mesa que eu trabalhava, o meu, a minha bancada, meu console, era uma uma mesa de sabe aquelas de máquina de costura, aqueles pés de máquina de costura, com uma tábua em cima e, e um espelho. E foi assim que eu comecei. E eu sempre eh, tive, assim, muito talento, vamos dizer, para vendas. Eu sempre gostei muito de vendas. E, e junto com o salão, eu comecei a, a, a pôr outras coisas para vender. Então, voltando um pouquinho, eh, quando eu me formalizei, eu pude tirar o empréstimo no, no Banco do Povo. E isso, eh, com este empréstimo, eu consegui aumentar o meu salão. Na época, é, eu tinha três salas porque eu trabalho na minha casa. Só que não tem contato com a casa, mas é, é, é, é na casa. Bom, não sei se deu para entender. Então, a mas... sua casa é dentro do seu imóvel, mas a sua casa é separada, funciona separadamente do salão. Tem é realidade... entradas, né? Separadas. Tem a entrada é a realidade separada. de muita gente, né? O, o Beto, é a realidade sim, de, sim. de muitos, muitos, muitos salões muitos. de beleza abertos hoje, né? Em residência. Então, Pode falar, Rita. E aí, eu, eh, eu usei três cômodos. O salão, onde eu cortava cabelo, uma sala no meio, que era onde eu fazia depilação. Não, eu tinha uma loja, que eu vendia roupas, e a outra sala eu fazia depilação e unha. E foi um momento muito bom, muito bom mesmo. Eu ganhei muito dinheiro nessa época. Aí, em 2015 veio aquela crise né, que o país teve, então aí é, eu comecei a... É, as coisas diminuíram um pouco, entendeu? Até mesmo pela procura, as pessoas começaram a economizar mais, a, a ter outros... Né, o, outro De pensamento. Prioridades. Prioridades, isso, prioridades. Então aí foi diminuindo. Hoje, é, eu já trabalho, já faz... Meus filhos eram pequenos, eu, mais uns, uns 18 anos, talvez, que eu trabalho. Só que antes eu não, não, não era MEI. Aí, uns 10 anos, faz que eu sou MEI. Então, foi assim: eu consegui o, o, o empréstimo no Banco do Povo e com isso eu aumentei, e, e foi muito bom, eu fiz cursos, eu tive a oportunidade de aprender mais sobre a minha profissão, no Sebrae também eu fiz curso lá, então foi muito bom, muito bom mesmo. Ô Beth, seria legal você comentar um pouquinho, que a gente sabe que muita é, a gente tem dificuldade de separar né, a, a empresa da casa, da residência, de deixar, de se enxergar como empresário, né? você deve receber isso no dia a dia do seu atendimento e, e hoje a gente vendo o depoimento da Rita né de quanto que isso mudou ali para trajetar para trajetória do negócio dela quanto isso mudou em atitudes que ela tomou ali para frente tem que você falasse um pouquinho quais são as principais dificuldades quando uma pessoa decide pela formalização é, até ela chegar nesse passo é justamente essa visão do mercado, entender que ela faz parte de um mercado e que ela precisa se posicionar enquanto empresária, então começar, uma coisa interessante que a Rita sempre fez, eu lembro de, de nós conversarmos a respeito, algumas coisas, é separação do dinheiro, o que pertence uhum. ao, ao empresário como um prolabore, é, o investimento que ela vai fazer, a Rita, ela contou, né, o passo a passo dela, ela se formalizou, ela foi fazer o curso, ela começou a fazer estética também, depilação, ela entrou num outro mercado, então abriram portas para ela que ela não reconhecia antes. O profissional, quando ele consegue enxergar-se empresário, o mercado abre e ele começa a perceber outras possibilidades. Então, muitas vezes, hoje, eu fico pensando nisso nesse momento do Covid-19, da quarentena. Quantas pessoas estão se fechando, ao invés de olhar e pensar, poxa, quais são as oportunidades que o mercado me traz? E foi isso que eu vi na história da Rita. Quando ela se formalizou, ela deixou de ficar só cuidando de cabelo, só de unha. Ela foi para estética, ela foi para vendas, ela começou a colocar moda dentro do salão. Foi muito bacana ver esse crescimento, esse desenvolvimento dela. E muitos podem viver isso se começarem a se olhar e se enxergar enquanto empreendedor. É, é é... Co... Pode falar, Rita, fala, pode falar. Não, Uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar, Hoje eu não vendo roupas, mas eu comecei um negócio com sapatilhas, junto também com o salão. Então, é incrível, eu vi a, a Vanessa falando né, sobre fazer é, propagandas, né, usar as mídias, e foi incrível que as minhas vendas estavam paradas, por causa da pandemia mesmo. E aí a minha filha chegou e disse assim, mãe, vamos pôr no status para ver o que acontece. E foi incrível. No final de semana eu vendi alguns pares de sapatos que eu não vendia já há algum tempo. Então, é, é não pode, é, completando, falando um pouco mais do que a Beth acabou de dizer, nós não, não podemos desanimar. As coisas elas estão um pouco complicadas, mas se nós usarmos de criatividade, é, vai dar certo, vai dar certo. Tem dado comigo. Comigo tem, tem acontecido. Ô, Marcelo, eu quero fazer um link com essa colocação da, da Rita. Posso fazer? Claro, com você, Rita. <risos> Obrigada. É muito legal, né, Beth, você ver que as, as histórias se repetem, né? E todo mundo é tem um início aí pequeno como foi o da Rita, e já vai criando oportunidade, já vai pensando em algo mais. E, e vai prosperando, né, sempre com orientação. É, deixa eu aproveitar, que tem muita gente perguntando, Ah, quem entrou e a live já tinha começado, e no momento importante aqui da live, algum problema técnico travou, é, uhum. essa live vai ficar gravada, tá, gente? Então vocês podem ir lá no Facebook do Sebrae São Paulo, ou no YouTube, aproveita e já curte a página, porque vocês já ficam sabendo de todas as novidades, já fica sabendo que horas começa a live amanhã, já aparece para você mais fácil, então vamos dar uma curtida lá na nossa página e depois vocês podem voltar lá e assistir a live todinha, desde o começo, sem problema nenhum, que esse conteúdo vai estar lá, tá? Tem pessoal perguntando com relação ao material que a Vanessa apresentou, nós também vamos, estamos estudando uma forma de disponibilizar isso para vocês também, tá? É, Beth, sempre queria que você falasse um pouquinho, é, tem uma pesquisa do Sebrae que mostra que 71% dos MEIs é, perceberam nas vendas após se formalizar, né? Eram gente que já tinha uma atividade, e depois que fez a formalização como microempreendedor individual viram aumentar as vendas. Queria que você falasse um pouquinho, porque tem um monte de fator envolvido nisso, né, Beth? Tem é, poder vender para outros tipos de né, de clientes que antes não precisa, não podia, né? Queria que você falasse um pouquinho. Qual é esse impacto nas vendas? Olha, o impacto que acontece, principalmente, eu acho que é, é, ele começa com o psicológico. Então, a pessoa ela se vê como empresária e aí ela começa a se comportar como empresária. Então, já muda aí o comportamento da pessoa, a forma como ela trata os seus clientes, a forma como ela se posiciona diante do fornecedor. tá? E as portas começam a se abrir. Por quê? Porque o microempreendedor individual, ele tem uma série de vantagens. Na parte de nota fiscal, por exemplo, eu posso vender para uma empresa. Por que, que eu posso vender para uma empresa? Eu posso prestar serviço para uma empresa? Por quê? Porque, como microempreendedor individual, eu tenho acesso à nota fiscal, que é justamente o que pegava, às vezes, quando eu, eu sou autônomo, eu não consigo é, atender de repente uma empresa, porque ela precisa da nota fiscal para poder fazer os seus é, lançamentos fiscais. Uma outra coisa importante aí, é, é, alguns não sabem desse detalhe, mas como microempreendedor individual, eu posso entrar em licitações públicas também. E tem mais um detalhe: licitação pública eu posso participar e ainda com vantagens, porque o microempreendedor individual, dentro da, da lei, é, da, da lei geral, ela diz que o microempreendedor individual, ele tem prioridade diante de outras empresas. Então, olha quanta, quanto benefício, quanta coisa pode vir a respeito de eh, formalização, a partir da formalização. tá Então, é, é abrir os horizontes, é abrir a, a, a, as possibilidades e buscar cada vez mais oportunidade. Você tinha essa ideia, Rita, quando você se formalizou? Conhecer esses benefícios todos? Então, é, eu não sabia que eu podia tanta coisa. E, <risos> eu fui, com, as conversas mesmo com a Beth, depois lá, eu disse, nossa, tanto é que eu posso contar uma coisinha? Hoje eu Pode, claro eu, eu atendi um cliente e aí ele estava me dizendo que ele presta serviço para uma empresa. E eu falei para ele, mas você já tem um meio e ele disse: não, não tenho. Eu disse: mas e por que você não abre o MEI? Uma, aí eu comecei a citar as vantagens do MEI para ele. E olha, não, eu falei: bem assim, não que eu esteja desejando a tua, a, a, a tua morte, vamos dizer assim. Mas você sabe que tem até, tem até um seguro para você quando. É, é pouco, mas ajuda, né? No. no, no, no, no, no Todo o processo, né? Aí ele deu risada, né? Nós rimos, e disse: olha, não perca tempo. E, e tem outras pessoas também, eu até hoje comentei com uma pessoa que tem alguns amigos meus que eu já falei, né, para abrir o MEI, eles abriram. E, e foi assim: as coisas, é o que eu, nós estamos falando, as coisas elas se abrem, você, você tem outra visão, entendeu? E principalmente, porque todo MEI ele é um empreendedor, para isso é um microempreendedor ele tem essa, essa ambição de, de, de crescimento né? e às vezes nós deixamos isso é, ficar um pouquinho abafado, entendeu? A gente, é, sei lá, se guarda um pouco e, e quando a gente descobre que você pode mais, você quer o mais, entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Muito bom. Beth, deixa eu aproveitar aqui a pergunta do Luiz Fonseca. É, é, teria alguma empresa que poderia não aceitar a nota fiscal de um MEI? Você estava falando com relação a fornecer para o O que significa poder fornecer ah. para empresa? O microempreendedor individual ele tem as mesmas vantagens, os mesmos direitos de qualquer outra empresa. A nota fiscal de um MEI é a mesma nota fiscal de qualquer outra empresa, tanto que se ele for comércio, ele pode utilizar o emissor que nós temos na base do SEBRAE, é o mesmo emissor que uma ME vai usar, o mesmo emissor que uma EPP vai usar, que é a empresa de pequeno porte ou a, empresa, a média empresa. Então, é, ele tem os mesmos direitos. Algumas pessoas, é, eu já percebi no atendimento, que alguns se colocam assim, eu, eu pergunto, você tem CNPJ, por exemplo? Estou fazendo um atendimento, eu faço a pergunta para a pessoa, você tem CNPJ? Ah, não, eu tenho MEI mas MEI é um CNPJ, é CNPJ. entendeu? Então as pessoas, é, as pessoas acham que o MEI é uma categoria inferior, ela é uma categoria inicial, não é inferior, ela é inicial, é inicial para que você possa crescer, então o MEI ele vai de até 81 mil reais de faturamento ano, né? se nós dividimos isso por mês vai dar 6.750, a partir daí ele começa a passar para ME que vai até 360 mil então a ideia é você ir crescendo cada vez mais, então o MEI ele tem os mesmos direitos Sim, sem problema nenhum, nenhuma empresa tem, a não ser que a empresa tenha alguma é, lei interna aí, mas legalmente todos estão aptos a atender qualquer empresa com as suas notas fiscais e você estava explicando aí o limite do faturamento, que é no ano, né, Beth? É, Não anual. necessariamente é obrigado a, a, a faturar 6.750 todo mês. Você Não. pode um pouquinho, né, explicar um pouquinho? Isso, vamos como lá, Como é que então. é essa migração? Que essa migração, porque muita gente tem dúvida na migração. Já eu viro um dia para a noite e já começo a pagar mais? Explica um pouquinho, por favor, como é vamos isso. Vamos lá. Então, o MEI, ele fatura até 81 mil ano, que eles dividem por 12 Dá 6.750, mas vamos supor, eu trabalho com festa, com bolo, alguma coisa assim. Teve um casamento, dois casamentos no, an, no mês, eu faturei 10 mil. Mas aí, nos próximos meses, eu faturo 6 mil, faturo 5 mil, 4 mil. Então, no final do ano, na minha contagem, na, no meu controle financeiro, eu tenho que ter trabalhado em cima, ter atingido o limite de 81 mil. Mas, ainda tem um detalhe. Nós temos ainda é, uma parcela que eu posso ainda ultrapassar de 20%. Então, o microempreendedor individual, ele não deixa de ser microempreendedor individual se ele faturar até 20% em cima dos 81 mil no final do ano. E ainda é, é, um, é um período que ele ainda pode ajustar, ele vai pagar a diferença né, em cima desses 20%, mas ele continua MEI no próximo ano ainda. Ele não tá. desenquadra da categoria Ele de... não desenquadra diretamente. E um outro, e um outro detalhe importante, que, que acho que muitas pessoas têm dúvida também, é que o desenquadramento ele não acontece automático, as pessoas precisam. Por isso que nós falamos, eu, eu gosto de falar o seguinte, o MEI tem três obrigações. Se ele cumprir com essas três obrigações ter problema com a empresa dele, porque também é uma cultura que nós temos de que abrir uma empresa é um grande problema, e não é um grande problema, é a solução. Agora, como MEI, Três obrigações. Primeira, eu preciso pagar o meu boleto rigorosamente em dia. A Rita falou dos benefícios do microempreendedor individual, ele vai ter os benefícios do INSS, como a Vanessa explicou para a gente no slide, onde ela mostra o que eu estou pagando com esse valor. Ele vai ter os mesmos benefícios né, que teria se ele estivesse pagando o INSS dele à parte, como autônomo ele tem que pagar rigorosamente em dia para ter esses benefícios, ele precisa fazer um controle financeiro. Quando eu coloco isso, as pessoas olham assim, meio e falam assim, aí, mas eu não sei fazer controle financeiro. Sabe, sim. Sabe quando você chega no final do mês, que nem eu vi a Rita fazendo no caderninho dela, anotando cada trabalho que ela, que ela fez, cada serviço, cada unha, cada cabelo, e ela anotando ali, isso é controle financeiro. Eu não preciso ter um, um, um Excel, uma planilha, maravilhosa, não, eu preciso anotar todo o faturamento, isso é controle financeiro. E é importante anotar, tá? né, Beth, porque não vai lembrar depois na hora de preencher. Não lembra, não entender. lembra, não lembra. Já passou, já passou por isso, Rita, Esqueceu uma, uma anotação, passou um sufoco ali? Então, como a Beth falou, eu uso o um caderno, eu ainda sou do e tempo bem. do caderno. Então, eu não esqueço, não, não, não, não teve esse momento que eu esqueci. Por causa disso, todo dia eu anoto o que eu fiz no dia. Então, aí no final do mês, é, tiro o labore e o restante fica para a empresa, pago contas, e é assim que eu vou fazendo, entendeu? E até hoje eu não esqueci, estou em dia, faço... Eu, eu sigo o tempo do caderninho ainda, então isso tem me ajudado bastante. É Pô, Beth, mesmo. eu acho que você poderia falar do ProLabore, né, o meio falar de ProLabore, é. coisa legal, né, a Rita está super instruída, porque eu acho que quem, às vezes, vai começar nessa jornada, né, a pesquisa também mostra que muitos MEIs que abriram, antes eram funcionários com carteira assinada, né, São, estão acostumados a ter um salário, e aí, na vida de empresário, isso muda, né? Esse salário vai ser o prolabore. Eu queria que yes. explicar um pouquinho o que é isso, como que eles devem considerar isso, porque, às vezes, não é aquilo que ele gostaria de ganhar, mas é aquilo que a empresa é capaz pode, pode. de fornecer, né? Eu queria que isso. você explicasse, aproveitasse a deixa que a Rita deu, porque é muito importante essa parte do prolabore. É, se vocês observar a Rita falou o seguinte, ela falou, eu faço todas as anotações, daí eu tiro o prolabore, eu tiro o investimento da empresa, eu tiro as contas. Então, é assim mesmo que precisa ser pensado o prolabore. O prolabore é o salário do empresário. Ah, mas aí a pessoa fala assim, poxa, mas então, e o resto do dinheiro? Pertence a quem? Não pertence a mim? Eu sou dono da empresa e não sou dono do dinheiro, né? Não, é dono do, daquela parte. E como é que eu calculo o prolabore? Algumas pessoas também falam assim, Beth, como é que eu calculo o prolabore? Eu falo assim, ah, você vai definir, oba, então eu quero ganhar 10 mil por mês. Maravilha! Trabalha para você ganhar um prolabore de 10 mil por mês, mas você tem que ajustar o seu prolabore de você pensar no seu salário, que é chamado de prolabore. Você pega as despesas básicas que você tem na sua família o necessário para você sobreviver com a sua família, com compra, com aluguel, seja o que for, soma tudo ali e define o seu prolabore. A partir do momento que você define o seu prolabore, e o que sobra? Pertence à sua empresa, para você reinvestir na sua empresa, para você colocar um espelho maior, para você colocar, no caso da Rita, né, colocar um espelho maior. Ela colocou uma porta de correr lindíssima, toda de vidro lá, colocou... É, araras, ela fez isso, isso é investimento dentro da empresa, e eu faço com o dinheiro que sobra, por isso que eu preciso definir o meu colaborador, o meu salário, eu vou viver daquilo por enquanto, tá? conforme a empresa for crescendo, eu posso ir me dando um aumento. <risos> muito bem ó a Rita teve um problema técnico caiu daqui a pouquinho ela já volta agora vamos aproveitar então aqui Beth, que tem bastante pergunta é o vamos Cícero, lá. aqui a Maria Angélica está lembrando que você falou só duas obrigações faltou a terceira então repete é, faltou aí a... faltou as, as três obrigações também então vamos recapitular primeira obrigação pagamento em dia segunda obrigação controle financeiro e a terceira é fazer a sua declaração anual essas três obrigações vão deixar você afinadíssimo com tudo que você precisa para ter uma empresa que vai gerar mais recursos para você. Claro que quando nós falamos em controle financeiro, gostaria de convidar a todos para poder fazer os cursos do Sebrae, para você poder entender um pouquinho de fluxo de caixa, para você poder entender um pouquinho mais sobre é, como fazer controle de estoque. Olha que legal essa história da Rita, né, da, das sapatilhas. Poxa vida, uma, ela tinha um problema com relação a espaço e tinha um problema com relação ao investimento. E aí, pensando, nós entendemos, foi, poxa vida, então não preciso ir até o, a cidade, ela tinha essa despesa ainda de ir até a cidade para poder comprar e trazer o, o material. Não, então ela começou a vender. Então, é, quando eu começo a entender o meu público, a entender a, a minha dinâmica, e o espaço dela continua o mesmo sabe Então, isso que é importante, é você ter essa visão, participa do, desses movimentos que o Sebrae tem feito, as lives, é, essas ações todas, porque é isso que vai começar a, a dar o norte do empresário de sucesso. Isso aí, bom, eu vou aproveitar que agora abri a pergunta para você, está um monte de gente perguntando. A Camila Olá. Vaz fez duas perguntas muito importantes, uma é, eu abri mês este ano, como faço para emitir a nota, Camila, já te convido a assistir a live de amanhã, a live de amanhã é dedicada a tirar todas as dúvidas sobre nota fiscal, tá? Isso é uma dúvida muito comum entre os meios, na hora de emitir, a Vanessa já falou um pouquinho na palestra dela, mas acho que a Beth também pode falar um pouquinho, mas amanhã a live é específica sobre nota fiscal, todo mundo que tem dúvida, como proceder na fiscal, não perca a live de amanhã. Ela pergunta sobre, ela abriu este ano, como é que ela faz para emitir nota, pelo jeito acho que ela não emitiu nenhuma, né? E, e, e ela também pergunta se ela precisa de um contador para Vamos abrir o lá. meio. Vamos lá, é importante falar isso, né? Que os contadores... Todos os empresários me ouçam, não precisa de um contador na categoria MEI, microempreendedor individual, então vocês estão dispensados desse controle fiscal, não precisa ter o livro fiscal, não precisa fazer lançamento das notas que você emite, por quê? Porque o MEI, ele não tem obrigatoriedade de emitir nota fiscal para a pessoa Física somente para outra empresa, lembra que a Vanessa comentou isso com a gente. tá? Então, quando eu trabalho, por exemplo, a Rita trabalha para a Beth, se eu quiser um retorno da Rita como garantia, alguma coisa, ela pode emitir se ela tiver, mas não tem obrigação de emitir a nota fiscal para mim tá bom? Mesmo porque, lembrando, as pessoas que querem a nota fiscal paulista para depois ter aquele, aquele retorno, né? Que antes dava bastante, agora não tem dado muito. Mas é, as pessoas às vezes falam, eu quero nota fiscal por conta da nota fiscal paulista. A nota fiscal do microempreendedor individual, ela não serve, ela não dá retorno, não dá estorno de dinheiro para você como no final, tá? Então, é, emissão de nota fiscal... Uma coisa importante, amanhã nós vamos ter maiores detalhes, mas eu só gostaria de deixar duas coisas bem claras. É, eu sou prestação de serviço, a quem eu peço o emissor de nota fiscal? A prefeitura, tá? Presto serviço para alguém. Como eu vou emitir nota fiscal, você faz a sua inscrição municipal, você solicita no seu, na sua, no, no seu município, na prefeitura, a emissão da nota fiscal. Você vai fazer pelos, pelo emissor da prefeitura. Não tem custo nenhum, tá? Sou comércio ou transporte. Como é que eu faço? Emissor que o Sebrae tem a base hoje. Então, você vai adquirir um certificado digital, você vai adquirir login e senha no posto fiscal, e depois baixar o emissor do Sebrae. Amanhã vocês vão ter mais detalhes, mas... Isso é mais ou menos isso. Muito bom. Uh, Edivan Varenga está perguntando, eu trabalho em uma empresa, posso abrir MEI? Quem é funcionário de uma empresa, pode abrir MEI? Pode abrir MEI, Edival. Edival, Edival. só vou dar um Edival. recado. Edival. Edival, eu vou dar um recado para você. Você pode abrir o MEI, só tem um detalhe que você precisa se atentar. Se isso não for relevante para você, sem problema nenhum, você abre o MEI enquanto está como funcionário, se você amanhã ou depois fizer um acordo, se a empresa te mandar embora, e se o seu salário dentro dessa empresa for acima de R$ reais que hoje é o salário mínimo né, do, do nosso estado, você não terá direito ao seguro-desemprego. Se isso não for relevante, não, minha empresa está bombando, eu vou sair porque eu vou tocar a minha empresa. Não, não me preocupo com o seguro-desemprego. Então, tranquilo, pode abrir sim. Aliás, é uma, assim, uma boa forma de começar, né, o, o, o Rita? Sim. Está com ali vida certa, Beth, desculpa. Eu estou vendo que a Rita entra. <risos> é, eu também Rita... olhei aqui. <risos> a Rita está com problema técnico para entrar, mas nós estamos tentando, tentando é, recolocá-la aqui, conectá-la aqui com a gente. Beth, é, a pessoa vê está planejando a empresa, né? Tá com seu salário, coisa e nas horas vagas vai tocando uma outra atividade, né? Muitos meses vieram de uma segunda sim, renda. com certeza. As empresas nasceram de uma segunda renda, de uma segunda atividade da pessoa então, é um é uma forma interessante de começar, né, Rita? É a realidade, <risos> não, não tem problema, é a realidade, na verdade, Marcele, a realidade das pessoas é essa, ela vai tocando a sua empresa paralela e, de repente, um, um momento ela vai perceber que dá para ela sobreviver, lembra que nós falamos do ProLabore? Então, quando eu consigo, se eu, se eu consigo faço controle, eu percebo que eu consigo é, sustentar a minha família com o meu ProLabore, é hora de você né, se colocar 100% na sua empresa, daí para ela deslanchar e o Marcos Ferreira faz a pergunta também parecida, mas ele é funcionário público, funcionário, funcionário público. público, funcionário público já tem alguns detalhes, funcionário público, se for municipal, precisa olhar é, o estatuto, né, ó, a, a convenção do, do município, para saber dentro do seu contrato, o que é que reza, se você pode ou não ter, se for federal ou estadual, não pode, Pode, tá. A Drica Xavier tá falando, ela não fez a declaração esse ano e desde então ela não pagou mais as obrigações, ela tá com os boletos atrasados. Como é que eu faço? Não é difícil, Drica, né? Vamos regularizar, né? Drica, corre lá no portal do empreendedor, você tem a opção de fazer parcelamento, tá? Se, se você tiver muito tempo em aberto, você tem a opção de fazer parcelamento. Se você é, não tem muito tempo, uma grande sugestão que eu dou, e eu acho que vale para muita gente, é o seguinte, coloca assim, ó, no, no seu controle financeiro, nas suas despesas, eu vou pagar a parcela atual para me manter em dia, e vou pagar uma, duas parcelas atrasadas. Tá? Não importa quantas você tem, naquele mês você conseguiu pagar a sua atual e mais duas atrasadas, perfeito, vai chegar uma hora que isso tudo vai juntar e você vai ficar adimplente novamente. Tá? Agora é importante, você não consegue ter acesso nem aos boletos se você não fizer a sua declaração anual, que é muito simples também, vai ter uma taxinha lá, uma multinha, tá em torno de 25 a 30 reais, mas faça a sua declaração é, dentro do portal. É muito simples. Quando nós entramos no portal, tem um detalhe que eu, eu gosto de colocar para as pessoas. Normalmente as pessoas não olham, mas as respostas estão todas, sabe aonde? Dúvidas frequentes. Abre o portal do empreendedor.gov.br, lembra sempre desse finalzinho, gov.br, para não cair naqueles que não são oficiais, né? E depois eles querem cobrar alguma coisa de você. Fiquem bem espertos. Se cobrarem qualquer boleto, não é o do governo, tá? não é o portal do empreendedor. Então, entrou no portal do empreendedor, você vai solicitar fazer a sua declaração anual. É muito simples, vai pagar a multinha e depois você começa a fazer os pagamentos para chegar, ficar adimplente novamente e tocar a vida e fazer a empresa crescer. O Carlos Tamarossi fez ao contrário. Tomei, posso ser registrado por alguma empresa? Tem algum problema? Se Pode! Se arrumou o emprego? Não? não, não tem, não tem. Não tem problema nenhum. Uh, e se a pessoa é registrada, resolve mudar o MEI para o nome do cônjuge. Quer trocar o, o MEI para o nome do esposo, por exemplo? Pode? É a pergunta é da Não. Raquel. Não pode, Raquel. Tem que sabe encerrar, por quê? Né? Tem que encerrar. Microempreendedor individual, esse é o nome do MEI, né? Quando nós falamos MEI, é microempreendedor individual. Lembra que a Marcelle mostrou pra gente, alguns é, na descrição, ela falou tudo que for asterisco, nós precisamos, é obrigatório o preenchimento. Todos os dados pessoais não podem ser alterados, então eu não consigo, mesmo que você queira, fala assim, ah, eu quero mudar meu nome, eu não quero mais é, chamar a Beth. eu quero deixar só... Proença, Bonilha, não, não posso, porque desde o momento que eu abri, eu tenho que abrir com os, o nome que está nos meus documentos. Então, a alteração de nome não dá. Você encerra o seu MEI e abre o MEI para a sua esposa. Ou você mantém o seu MEI e abre o, o MEI para a sua esposa. E quando você quer, tem muita pergunta aqui também, quando você quer encerrar o seu MEI daquela atividade e abrir com outra atividade, com outro KINAI, né? que a gente fala. Não precisa encerrar nesse caso, Marcele, é só fazer a alteração, você pode fazer a alteração. Olha, vamos, vamos começar então de novo. O que eu não posso alterar? Nome, CPF, é, os dados pessoais, tá? Isso eu não posso alterar. O que eu posso alterar? Endereço, atividade, é, tipo de, de, de atendimento, por exemplo, eu abri como ambulante. Ah, deixei de ser ambulante agora por conta do Covid, não quero né, sair mais em contato com as pessoas, vou começar a vender online. Posso fazer essa alteração, que é a forma de atuação do meio. Então, a única coisa que eu não altero é nome e documentos, e não posso passar o meu CNPJ para ninguém. O restante, tudo você pode fazer alteração, e é muito simples. Vamos lá, gente, nós estamos mil pessoas logadas aqui só no YouTube, são muitas perguntas, eu estou tentando, às vezes, juntar uma pergunta com a outra, tá? Tá bom. Que a Beth... Se a Beth não conseguir responder todos aqui, o pessoal do chat também ajuda nas respostas. Depois vocês também tem aquela opção que eu falei de ir no 0800 570 -0800 é. e continuar atendimento. Muitas pessoas perguntando sobre que recebem o Bolsa Família. Ah, a Rita voltou. A ah. vem de volta, Rita. <risos> Obrigada. Nossa, deu um probleminha aqui, técnico. Perdi muita coisa? Não, nós estávamos respondendo perguntas, fica tranquila. Hum, tá bom. Marcele? Eu acho que agora a Marcele ficou. <risos> então, Rita, vamos continuando aqui, enquanto a Marcele não volta. Tá? Nós estamos falando aqui sobre é, os benefícios do MEI, e estávamos falando também sobre a atuação do MEI. Você já chegou a fazer alguma alteração no seu MEI? Você teve que fazer alguma alteração de atividade, alguma coisa assim? Então, só o KINAI, né, que eu Isso. acrescentei. Eu acrescentei é, a, as vendas, né, e também o, agora nós estamos com outro negócio que é... A empresa, que aí, aí é o negócio a... do seu esposo, né? Isso, do meu marido. Isso. Então, Você quer contar aí... mais ou menos para gente o que é que é a ideia de negócio dele, como que ele está fazendo? Então ele ele compra produtos de uma empresa, de uma fábrica e, e aí ele revende para condomínios, Entendeu? condomínios e pessoas também físicas, né? Pessoas assim. Uhum. Então ele vende pela internet. E ele e... estava trabalhando quando ele começou esse negócio, não estava? Sim, estava trabalhando. Porque hum. nós, tivemos, nós tivemos uma pergunta, um pouquinho antes de você retornar, onde a pessoa estava dizendo sobre isso. Será que eu posso ter um MEI e ainda assim trabalhar? Então, era o caso do seu esposo, né? Sim, uh -huh. é, ele estava ele fazendo isso. Ele podia trabalhar, e, mas como o negócio, graças ao bom Deus, está indo bem... Então, agora ele só está com, com a revenda mesmo de produtos, por enquanto, né? Tá, tá, ele entrou nessa mesmo para ver se, se anda, entendeu? Mas está indo muito bem, graças a Deus. Estão vendo só? Então, o pessoal né, que estava fazendo a pergunta, dá para começar como MEI, é, com, desculpa, começar como o meu negócio paralelo ao meu trabalho? Dá, tá. desde que a sua profissão não exija, né, que não, não tenha um requisito lá dizendo que você não pode é, atuar como funcionário e como empreendedor. Então, se isso acontecer, tranquilo. Mas é, é interessante, né? É uma coisa que eu gostaria de destacar. Enquanto a Marcele não volta, a gente vai aqui tocando e vendo mais ou menos essas coisas. Eu só não estou enxergando as perguntas, tá? Vou até dar uma olhadinha aqui para ver. Mas uma coisa interessante, né, Rita? Olha só, ele trabalhando, começou o um negócio paralelo e agora já está tocando só o, o negócio Oi, do MEI, né? Uhum. Muito só. bom. E quais, quais têm sido as estratégias dele nesse momento agora da pandemia? Para venda? Então, é, é como eu te falei... É, ele está trabalhando pela internet, ele vende produtos e faz a propaganda e também ele vende para condomínios. Então, eles vão com todo. é ele e o um outro rapaz, né, que trabalham juntos. Então, na entrega dos produtos, eles procuram ir sempre de máscara, eles estão sempre com o um equipamento adequado para chegar até o cliente, entendeu? Estão trabalhando aí, mais aqui. digitalmente, então. Isso, mais digitalmente. Tá vendo? Então não, não precisa parar, né? Por conta da pandemia. Não. Ah, Marcele voltou. Vamos Voltei. lá, Marcele, com você agora. Voltei, hoje está com emoção. Mas hoje é bom. muita. A gente vai se ajustando, ao vivo é assim mesmo. O importante é passar esse conteúdo, deixei vocês em ótima companhia. Vocês vão avisando que a gente com dificuldade de nos ver, nos ouvir, vamos avisando aqui que a gente vai se acertando até o final. É, Rita, eu queria que você falasse um pouquinho, que na hora que você caiu, eu já ia te perguntar, vou fazer cursos de gestão no Sebrae, né? E buscar informação aí para te ajudar na empresa. queria que você falasse um pouquinho é, como é que esse aprendizado te ajudou, a Beth é, comentou que todo esse seu estudo e conhecimento mudou a sua atitude como empresária, isso trouxe mais rentabilidade para a sua empresa. Que você falasse um pouquinho como é que era a Rita de antes desse conhecimento, de depois? Então, antes, é, o por exemplo, todo o dinheiro que eu, que eu fazia no mês, eu gastava sem, sem noção, entendeu? Assim, eu pagava as contas e depois o que sobrava era para eu gastar. E, e com o curso que eu tive lá, é, eu aprendi o, o, o que eu já até comentei, que eu devia ter o meu prolabório, o que entra, o que sai, por exemplo, as vendas, quanto eu paguei, quanto eu gastei, com por exemplo, a primeira vez que foi viagem, eu incluí tudo, eu incluí o combustível, o pedágio, a alimentação no local. Então, aí depois, quando eu trouxe as sapatilhas, eu estou falando recente, tá? que é a sapatilha, eu acrescentei todo o gasto, eu dividi pelo o tanto de sapatilha que eu tinha e eu coloquei, é, o, agreguei o, o valor, todo o que eu gastei em cada sapatilha. Entendeu? Eu aprendi a, a, a saber preço. quanto... Isso, a pôr o preço, quanto custa para mim e quanto que eu vou vender para eu ter um lucro, entendeu? Foi isso que eu, que eu fiz. Muito bom. o Beth, eu queria que você comentasse um pouquinho, a Rita, eu sei que você conseguiu o crédito, né? Acho que foi no banco do povo, se não me engano. É, queria que você falasse um pouquinho com relação ao acesso ao crédito, porque tem muita gente perguntando, ô, Beth, aqui a Karina de lista está perguntando, se tem alguma vantagem de abrir conta jurídica ou ela pode continuar com a conta pessoa física dela. Olha só, conta jurídica Sim. é da empresa, conta pessoal é do seu Prolabore. Tá? Então, mesmo. tudo separadinho, tudo separadinho, esse é o melhor caminho. Então, abre sim, você ter, vai ter vantagens e você vai poder fazer o seu controle financeiro de uma forma mais é, justa, mais certa, mais clara. Sabe o que você vai começar a pensar? Você vai falar assim, poxa, aquela conta não é minha, aquela conta é da minha empresa, então eu não posso ficar mexendo naquilo lá. Então, é uma forma de você também ter essa visão, né? O que é da empresa é da empresa e o que é seu é seu sempre separar sempre é. separar né e aí no caso de também acessar o banco né Beth pegar o pedido do crédito vai fazer diferença né você tem uma, uma empresa na conta né você chega com atitude de empresária né porque você uhum. tem uma conta jurídica é muito diferente a visão é outra tá e você com certeza para o CNPJ você vai ter muitos benefícios olha só como é importante até aqui no SEBRAE, quando nós é, abrimos o cadastro para o cliente fazer cursos, se ele se cadastra, ele vai ter uma gama de cursos, que já é bastante, mas se ele se cadastra como CNPJ, nossa, aí abre um mundo de, de, de oportunidades para ele dentro do SEBRAE. A mesma coisa acontece dentro das instituições financeiras, dentro do mercado. Quando você se cadastra, a Rita vai poder confirmar isso. Rita, quando você teve, começou a ter o seu. Né, adquiriu o seu CNPJ, você comprava nas prateleiras das lojas onde todo mundo compra? Sim, antes de ter o CNPJ. Sim, e depois? E depois... Como é que você. Até o preço é outro, porque quem tem o CNPJ tem mais. É... A palavra é assim, abrangência abrange mais. Você pode comprar mais e com preço bem mais baixo. Estão vendo? É isso. A é. diferença é essa. A experiência da Rita já conta para a gente: é a importância do CNPJ, <risos> da formalização. Uhum. É, o Beto, o Firmino Lopes de Sá está perguntando Muita gente perguntou com relação à aposentadoria Eu vou aproveitar a pergunta dele, tá? Gostaria de uma orientação sobre qual curso Ah, desculpa, não é essa Firmino, não deixa, deixa eu fazer, não, do, Ju, do José Marcos Geris Soler Depois eu vou fazer, Firmino Eu trabalhei como assalariado por muitos anos e agora sou MEI É somado todos esses anos de assalariado e agora do MEI para minha aposentadoria? Pode juntar? Sim, vai juntar Sim, vai dar, vai dar continuidade. Então, se você trabalhou é, 20 anos como assalariado, e agora no, no restante, no final, né, até essa nova contagem e tudo mais, para você ter direito à aposentadoria, vai somar, sim, com certeza. Tá, e agora sim a pergunta do Firmino, que era para dar sequência ao que a Rita estava falando da questão do curso. É, Gostaria de uma orientação, qual o curso melhor para mim que estou iniciando como MEI? se é de empreendedorismo ou de gestão. Pode falar o que a gente tem disponível, Beth, para ajudar quem está aí no começo, no primeiro passo da trajetória de MEI? Olha, essa semana, eu, pelo que eu vi da, da grade nossa aqui de temas, ela já está nessa sequência perfeita. Então, primeira coisa, Firmino, não perde nenhuma live dessa semana, não perca, tá? porque você vai ter já essa sequência. Mas dentro do, do, do portal do SEBRAE, né, para você fazer cursos, quando nós voltarmos presencialmente, você procurar o escritório mais próximo, o que, que eu aconselho você? A, a fazer alguns cursos que vão te dar essa visão do seu planejamento. Então, entender um pouco mais sobre fluxo de caixa, isso é gestão de empresa. Fluxo de caixa, controles financeiros, se você trabalha, por exemplo, com vendas, um controle de estoque, isso é muito importante. Tá? O empreendedorismo ele vai fazer parte da sua vida no seu dia a dia e você vai começar a sentir sede de empreendedorismo. Então você vai começar a querer entender um pouco mais sobre comportamentos empreendedores, que nós temos cursos específicos também para comportamento empreendedor, porque existe uma, uma forma de você poder se moldar enquanto empreendedor. Tá? Que são os comportamentos empreendedores. Nós temos cursos para isso também. Mas começa com esses de gestão, para você, porque dentro dos cursos de gestão você vai começar a ter esse esse comportamento. Já está tendo, né? só por essa pergunta a gente já percebe. Já está tendo sede de conhecimento. E isso vai ser muito bom, tá? Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Rosângela que a Rita pode dar a opinião dela e da Elizabeth auxiliar. Qual é o um momento certo para saber se já pode tirar um prolabore? Labore? Rita, você desde o começo já, já tirou seu Pro Labore? Qual foi o momento? Não, bom, todo começo ele é um pouquinho complicado, porque é, é, tem todo o gasto, você tem que tirar, pagar todas as, as contas para abrir o seu negócio, mas eu, o que eu fiz? No começo, eu não tinha um prolabore bom, eu tinha um prolabore mais ou menos. Aí, hum. depois que a coisa foi melhorando, então aí eu consegui ter um prolabore melhor. Foi assim que eu fiz. Então, não foi de imediato, foi depois. E aí, ajudou. Mais... É, você pode falar. Ô Rita, mas você sempre teve um prolabore? Sim, eu sempre tive um, um, um tanto, não Corrente era um... O... Uma retirada. uma retirada. Isso. É uma retirada. Porque isso, porque isso é importante. Alguns falam assim: ah, mas eu não estou tirando nada da empresa porque ela está começando, mas você precisa tirar. Precisa. Você precisa, você precisa definir. Se, o seu, se a sua necessidade hoje seria um prolabore ideal, por exemplo, R$ 1.500, mas a sua empresa não rende R$ 1.500 para você poder tirar esse prolabore hoje. Tira 300, tira 500, porque você precisa sentir, é psicológico isso também, a pessoa precisa sentir que ela está sendo é, remunerada, instigada, né? remunerada e instigada a querer mais. Então, por, você pode fazer uma meta, né? eu vou tirar por seis meses 500 reais. A partir de seis meses, eu tenho que fazer a minha empresa se desenvolver a ponto de eu poder mudar para 800 reais. Entendeu? Então, você vai colocando metas e isso vai instigando você a criar novas oportunidades para a sua empresa, para ela poder crescer. Entendi. Olha, a Sara Vieira está perguntando uma coisa que achei acho que é importante orientar, principalmente com relação a KINAI e licenças, tá, Beth? Abri o um MEI para ser vendedora ambulante. Posso colocar uma plaquinha no portão para vender meus produtos, tendo que acabei de abrir e a primeira parcela vai vencer no mês que vem? Ela abriu o parcela ambulante e decidiu vender na casa Sim. dela o ambulante você vai depender muito do seu município mas o conselho que eu dou é o seguinte antes de você optar pela é, pelo segmento né pela atuação de ambulante verifica na sua cidade a possibilidade de ser um ambulante porque por exemplo aqui em Sorocaba o ambulante, ele é categorizado por aquela pessoa que trabalha em pontos específicos. Em alguns lugares, o ambulante é aquele que sai vendendo na rua. Aqui em Sorocaba não pode vender na rua, então você precisa saber primeiro. Aliás, todos precisam saber primeiro, né? A Vanessa falou, procura a prefeitura para você poder saber o que é que você pode fazer. Então, a, a colega que falou aí a respeito dela... Ter colocado a plaquinha, ela precisa fazer essa alteração, tá? Ela precisa fazer essa alteração, porque agora ela está com um ponto fixo tá bom? Porque daqui a pouco a prefeitura pode, por um, até uma denúncia, às vezes acontece isso, né, infelizmente, mas uma denúncia vai lá e fala assim, oh, ela colocou uma plaquinha lá e ela era ambulante, entendeu? Às vezes, né, a pessoa não gosta muito de ver a gente se desenvolvendo, e é. aí é, ela vai ter complicações, então é muito simples, se você tiver alguma dúvida, entra no 0800, que a Marcele falou, e nós podemos orientar você passo a passo como fazer, mas é importante manter certinho o KINAI que você está atuando. É, tem muita gente que eu acho que está com dúvida do KINAI, só não está sabendo aqui dizer o nome, mas ó, como é que eu acho o nome? Eu faço pães, doces e salgados, como é que eu acho o nome para o que eu faço? É o KINAI. É o KINAI. É, na verdade, na verdade assim, KINAI é o código né, da, da atividade, porém, ele vai estar lá no portal como atividade permitida. É assim que você vai encontrar, atividade permitida. Uma coisa importante que a pessoa precisa pensar na hora dela escolher o seu quinai. esses dias, por exemplo, eu atendi um rapaz que ele é engenheiro. Engenheiro elétrico. E ele falou, Beth, eu estou desempregado, eu vou começar a fazer serviços para fora. Então, eu, como engenheiro elétrico, vou fazer instalações elétricas nas residências, nos comércios. Como é que eu posso abrir um MEI? Ele vai abrir um MEI como eletricista. Não vai existir a categoria engenheiro elétrico, vai existir a categoria de eletricista, porque o microempreendedor individual o foco é a formalização daquele que era informal, que era o pedreiro, que era o carpinteiro, que era a manicure, a cabeleireira, é o eletricista. Então profissionais é, que existe é, que tem uma regulamentação ele não vai encontrar a sua atividade lá dentro. Tá? Muito bem, Ó, tem muitas perguntas aqui do Top Door TV e da Renata, Natinha. É, tem uma ME parada, tem muitos anos, compensa fechar ela e abrir um novo MEI? A outra que também está dizendo que tinha uma empresa LTDA inativa, posso me cadastrar como MEI? Olha só, eu vou dar um conselho, tá? Um CNPJ antigo, um CNPJ de 10 anos, 12 anos, 15 anos, 8 anos... Quando você entra, vai solicitar um empréstimo, quando você vai solicitar uma compra, um cadastro no fornecedor, ele, ele quer saber quanto tempo você está no mercado. Então, eu sempre falo para as pessoas, um CNPJ, mesmo que ele esteja parado, mas que ele seja um pouquinho mais velho, valorize, porque você já entra no mercado com um passo à frente na hora de você conseguir um cadastro com um fornecedor, por exemplo. Então, o que, que você pode fazer? Está inativo? Você vai ter que olhar, claro, se tem alguma pendência, vai ter que ajustar tudo isso, quem tem que fazer, nesse caso, é o contador, você não precisa de contador quando você já é MEI, se você não é MEI, quem vai ter que fazer todo o processo de desenquadramento para você é o contador, então chega para ele e fala, eu tenho esse, esse CNPJ que está parado, MEI, desde que você cumpra com as exigências do MEI, ou seja, você não tenha sócio, que você fature, né, até os 81 mil ano, que você tenha somente um funcionário e que você se enquadre dentro das atividades permitidas. Aí você pode, sim, fazer o, o é, migração, você sai de ME ou limitada e passa a ser um MEI, tá? Mas valorize o seu CNPJ velhinho. Olha os meus branquinhos. Estou valorizando. Tem, tem história, <risos> né? Tem história, né, com o o Beth, olha só, a Renata, ela está perguntando, e tem muita gente perguntando com a questão de, de, de, se for desligado, pede seguro de desemprego, se pode o MEI, aquela coisa. A pergunta dela é o seguinte, para quem foi desligado agora e, e fizeram o MEI, perde o seguro de desemprego? Para quem agora está é. nesse momento, perde. Então, é melhor é. esperar as parcelas. Esperar. Se você quer receber o seguro de desemprego, isso é importante para você, Receba o seguro de desemprego e depois você faz a formalização. Então, tá, mesmo que for agora, não pode. E posso reativar meu MEI após ter sido cancelado? O Edson Roberto quer saber? Não, o MEI, o MEI cancelado, aquele CNPJ deixa de existir, não tem como reativar. Ok, é, prestação de consultorias pode ser MEI, não está enquadrado, né, consultoria? Não, consultoria não tem atividade para isso. Porque é aquele, é aquele profissional, é aquele profissional que nós estávamos falando, né, ele, ele é um profissional é, que tem uma outra, ele pode, por exemplo, fazer uma consultoria porque ele é um contador, ele pode fazer uma consultoria porque ele é um advogado, então são profissionais que têm uma regulamentação dentro da sua profissional, nós chamamos de, é, de cunho, são atividades de cunho intelectual, então aí não vai estar contemplado dentro das atividades permitidas. Rita, você precisou usar algum benefício no meio, algum auxílio doença, licença, alguma coisa assim? Depois eu aproveitar para a Beth explicar como é que precisa ter, né? Que tem que ter um tempo de contribuição para acessar, acessar auxílio doença, é, licença maternidade. Tem aqui uma pessoa falando que ela está ela em tratamento nos olhos há dois anos, não conseguiu através do meio auxílio doença. Se você falasse um pouco, Rita, você usou algum benefício, precisou usar? Então, no momento não, até, até agora eu não precisei, então não, não sei te falar, entendeu? Mas até agora não, não foi preciso. Que bom. Beth, é, como é que, que faz para quem, quem precisa utilizar os benefícios? Lembra quando nós falamos dos, das três obrigações? pagamento em dia para ter benefícios. Então os benefícios estão atrelados ao pagamento em dia. Você pode ter auxílio doença, auxílio maternidade, auxílio acidente, você vai ter todos os, os a cobertura que você precisar em cima de um salário mínimo. Tá? desde que você tenha cumprido a carência, a carência é um pouquinho longa, tá ela vai de 10 a 12 meses, as carências vão, então, por exemplo, eu abri o meu MEI hoje, né? nós estamos em julho, a carência, ela vai a, a valer para o meu benefício somente daqui a 10 meses, mas vamos supor que chegou em dezembro, né? daqui quatro meses, chegou em dezembro, eu... Sei lá, me perdi e não paguei no dia. Paguei, era vencimento dia 20, eu paguei no dia 21. Sabe o que acontece, gente? A carência... Zera e começa a contar de novo. Eu, olha, só para vocês terem uma ideia, eu recebi duas meninas outro dia, as duas eram irmãs, tiveram filhos na mesma época e elas chegaram no Sebrae e falaram assim, olha só, nós acabamos de ter o bebê, temos o MEI, cada uma tinha um MEI, há quatro anos elas já pagavam, não estavam devendo nada e elas foram à INSS e não conseguiram o benefício do auxílio maternidade. Nós abrimos, eu abri né, um histórico delas de pagamentos no MEI, dentro do portal, que você tem acesso e você vai saber certinho. O que que acontecia com elas? Durante esses quatro meses, esses quatro anos, elas faziam assim, pagavam seis meses rigorosamente no dia 20. Aí chegava um dia lá e apagava no dia 22, no dia 23. O que acontecia? A carência zerava e começava a contar tudo de novo. Quando elas tiveram o bebê, elas não estavam dentro do período da carência vencida. Então, por isso que uma das obrigações principais é o pagamento rigorosamente em dia. É, até o comentário aqui da Rita Carla, eu tive o assílio maternidade e foi tranquilo. Muito bom, Rita, obrigada aí pelo seu depoimento. Vamos, é, estamos caminhando para o final, queria agradecer muito a Rita, viu Rita? Muito obrigada por você ter... Se disponibilizada, vem aqui contar a sua história para a gente. Queria saber se você quer deixar alguma mensagem aí para os empreendedores que estão nos ouvindo, que já têm uma empresa ou vão iniciar uma trajetória como a sua. Então, eu agradeço a oportunidade e peço desculpa pelos imprevistos aí. E eu quero dizer para as pessoas que elas não desanimem, que elas têm um sucesso, que acreditem que tudo vai dar certo, que as coisas vão melhorar, e eu acredito que o pensamento positivo, ele é importante para todas as coisas. Então, eu desejo sucesso para todos, e que procurem ajuda, porque o SEBRAE está aí para nos ajudar, não é verdade? Então, aqueles que vão abrir o MEI, sucesso, aqueles que já têm também. Obrigada por tudo. Que ótimo. Muito obrigada, Vete. Quer deixar também uma mensagem final? Obrigada aí pela participação nesse bate-papo, respondido às perguntas de todos. Quem não teve pergunta respondida, não fique chateado. No chat, só vai te ajudar a responder também. Você também pode ligar no 0800 570 -0800 e voltar amanhã na live, que a gente vai ter mais um especialista aqui de plantão para te responder. Quer deixar uma mensagem, Vete? Eu quero é, complementar o que a Rita falou. Quando nós pensamos em trazer uma pessoa para contar a sua história, e, e me foi pedido, me incumbiram dessa tarefa, é, eu pensei em várias pessoas, mas para poder inspirar as pessoas, eu achava que era a história da Rita. Porque, é, como ela falou, ela tinha uma bancada, um espelho, mas ela não contou que a gente... Sabe por que precisava, Rita? Eu gostaria de complementar Ai, com isso. Sabe por que precisava? Eu tenho orgulho de você, de ter, de ter estado lá, de ter atendido você. Entendeu? eu tenho orgulho de ter você como referência de uma pessoa de sucesso, eu tenho orgulho de saber que é, antes lavava a minha cabeça no tanque, e hoje ela tem, um, ela tem um lavatório maravilhoso, super confortável, a água, ela fala assim, água tá boa para você, você quer um pouquinho de mais quentinha? Entendeu? Então, o que eu gostaria de deixar como é, finalização é acredite no seu trabalho, mas acredito também que existem pessoas aí fora, existem instituições aí fora que estão prontas para poder ajudar e acreditam em vocês também, tá? Então, não desistam do sonho de vocês, por mais difícil que seja, nós sempre temos uma saída, como a Rita sempre encontrou as delas. Parabéns, Rita, parabéns, Marcele, a condução foi maravilhosa, muito obrigada pela oportunidade. Oh, querida, obrigada. Eu agradeço a todos vocês. É, para quem está perguntando aqui, essa live estava gravada, a Beth estava bem falando aí, não desiste do sonho, tem um monte de gente aqui disponível para te ajudar, muitas entidades, né? Ver, a TV tem completamente envolvida há quantos anos né, em levar informação para empreendedores e o SEBRAE, essa instituição também, há mais de 40 anos só fazendo isso, existindo com nossa razão de ser, é apoiá-los para que vocês consigam é, dar esse passo de realizar o sonho, crescer, ser competitivo e seguir movimentar a economia, que é isso que as pequenas empresas fazem, né? giram esse Brasil. Então, muito obrigada pela participação de todos. Deixa eu só lembrar da programação de amanhã. Não esqueçam, hein? o evento vai até sexta-feira, todos os dias, ao vivo, das 17 às 19 mesmo com problema técnico, a gente cai e levanta e continua de novo, ninguém vai perder o conteúdo, fica gravado, tudo aqui fica gravado, é só você assistir depois, quantas vezes você quiser, vou lembrar que a programação de amanhã, entenda a nota fiscal e conquiste novos clientes, a turma lá de Botucatu e de Bauru, que vai trazer esse conteúdo para vocês, na quarta-feira, organize suas finanças, muito importante, a Beth estava falando aqui dos controles financeiros, a Rita faz um caderninho, você também pode fazer no caderninho, o importante é fazer, então, organize suas finanças na quarta-feira, não perca. Na quinta-feira, benefícios previdenciários para o MEI. Todos os benefícios que você tem acesso, tem direito, é, cumprindo as três obrigações que a Beth falou. Então, não perca isso, porque uma hora pode precisar, né? E é importante saber o que você tem direito para poder reaver. E na sexta-feira, no último dia, um assunto extremamente importante, pertinente para todos, são as vendas em canais digitais, né? O mundo está completamente digitalizado, as vendas, né? o balcão virou o WhatsApp, a vitrine virou o feed do Instagram, então você precisa conhecer esses canais digitais para conseguir aí fazer sua empresa produtiva, de pé, no ar, então na sexta-feira não perca a venda para canais digitais. E é isso, quero agradecer muito a audiência, paciência de todos vocês aí pelos problemas técnicos, e a gente espera vocês amanhã. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.